Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Homem-Fantasma, do Cheyenne Santos. O livro se passa na maior parte do tempo, na Idade Média, ali naquele período em que estava rolando caças essas bruxas, e ele tenta fazer um paralelo do mundo real com o que acontece nessa história de ficção. Pode-se dizer que esse livro tem dois protagonistas opostos. Um deles é o Juan, que ele é um dos maiores bruxos que existe e ele tá escondido no meio de uma caverna, no meio da floresta que ninguém consegue chegar até ele. E o outro é o Klaus, que é um bruxo, que ele quer ser o único bruxo do mundo e ele tem planos de ser o maior e mais poderoso bruxo de todos. Então, o Klaus acaba se aliando à Inquisição e no meio desses dois personagens, Nasce um bebê chamado Philip, que tem uma lenda, tem um aviso aí de que ele pode ser o maior bruxo de todos os tempos E lógico que ele pode então ser o cara que vai acabar indo de encontro com o Klaus e que vai né, destruir a vida dele, basicamente Logo no iníciozinho do livro, o Klaus entrega um enorme grupo de bruxos para a Inquisição e praticamente todos eles morrem Menos o bebê Philip que é salvo pelo Juan. O Juan acaba sendo perseguido pelo Klaus justamente por ele ser um bruxo muito sábio e com muitos poderes, só que até então ele ainda não sabe da existência desse bebê sobrevivente. A história do livro então começa nesse momento em que o Felipe ainda é um bebê e vai até ele se tornar um jovem adulto, que é quando ele vai de fato ir de encontro com o Klaus. E no meio dessa história inteira tem vários plot twists, e várias coisas que são realmente muito interessantes e que constroem esse universo de bruxas que o autor desenvolveu. Dá pra perceber que o autor ele trouxe alguns elementos da realidade pra dentro da história. E ao mesmo tempo ele também criou algumas outras pra né, desenvolver ainda mais e aumentar esse universo. Os três personagens que eu percebi que são mais marcantes e que tem realmente características muito bem diferentes entre si é o o Felipe e o Klaus E eles realmente são muito diferentes entre si dá pra ver isso pela forma que eles falam E também pelas características e ações que eles vão tendo ao longo do livro A mesma história que começa é a história que termina Então não vão ter tantos plot twists que realmente mudem bruscamente o rumo da história Vão ter sim algumas reviravoltas que vão mudar coisas pontuais do que a gente pensa Que são padrões né, na história E algumas dessas reviravoltas ele vai apresentando novas questões e novos problemas problemas para esse mundo. E um dos pontos negativos que eu encontrei nesse livro foi justamente isso, que ele acaba apresentando diversos pontos e no final do livro ele não conclui tantos assim. Então fica um final em aberto em que você consegue presumir o que vai acontecer, mas não é uma coisa tão fechada em que você realmente vai ter todas as respostas ali na sua mesa. Mas a grande questão em si de o que era o Philip e o porquê que ele era uma pessoa tão importante assim isso se conclui, mas no último capítulo, assim, na, nas últimas páginas, acontece uma mega reviravolta em que aí sim uma nova coisa enorme acontece e essa coisa não fica tão explicada assim. Eu fiquei com a impressão de que depois desse final parece que vai vir um outro livro que vá realmente continuar a história a partir desse mega plot twist que aconteceu, mas pelo que eu entendi esse é um livro único, então a gente vai ter que realmente criar teorias e ver o que de fato aconteceu e tentar imaginar o que aconteceu Dentro desse universo Se você gosta desse universo de bruxas Se você gosta dessas coisas que envolvem a Idade Média Provavelmente você vai gostar desse livro Porque ele aborda todos esses assuntos De uma maneira bem realista e bem legal Se você é ou não fã de livros de bruxaria Aproveita que esse livro não é um livro tão grande E você vai ficar com ele ali por alguns dias E ainda pode ter uma leitura muito agradável Então é isso, se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha aqui embaixo Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Me diga se você já leu esse livro Se você já leu outros livros do autor e também me diga qual é a sua expectativa para esse livro. E, é claro, me deixa aqui nos comentários outros livros que falam sobre bruxaria para a gente aumentar ainda mais essa lista. E lógico, se você ficou interessado em ler esse livro, você pode vir aqui na descrição que vai ter o um link para você comprar o livro na Amazon e você ainda vai estar ajudando o Instante Quadrada a continuar crescendo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!